Os orelhões vão ficar mais modernos. É o que prevê uma proposta que está em consulta pública. Entre as mudanças está a forma de pagamento pelas ligações. Confira na reportagem de Renata Maia. Mesmo na era dos smartphones, o bom e velho orelhão ainda tem muita utilidade. João Pedro que o diga. Ele costuma carregar na carteira pelo menos dois cartões para usar o telefone público em uma emergência. É, se acabar a carga do meu telefone, a bateria, no caso, tiver o Orelhão também me socorre. um meio de comunicação é útil para mim. No ponto de vendas sempre tem procura pelos cartões de Orelhão. Motivos não faltam para ainda usar o telefone público. As pessoas chegam de viagem quer ligar para parentes aqui, né? E assim. Perdem telefone, é roubado, esqueceu o telefone em casa, sempre procura o cartão de orelhão. Agora os orelhões vão ficar mais modernos. Uma proposta prevê a mudança na forma de pagamento para um sistema parecido com o do telefone pré-pago. Cada pessoa vai ter um código de até 14 dígitos e as ligações vão ser debitadas dessa conta. E ainda será possível fazer recarga. A proposta está em consulta pública no site da Anatel e fica aberta a sugestões até o dia 9 de março. Essa mudança é proposta para aumentar, para facilitar o acesso aos meios de pagamento. Através dele, acredita-se que vão aumentar os números de postos de venda dos cartões porque as, as empresas prevê a utilização dos atuais postos de hm, venda de crédito eh, pré-pago para celular, que esses postos também uh, vendem, passam a vender esse cartão para a chamada. Para participar da consulta pública, basta ir até o site da Agência Nacional de Telecomunicações. O endereço é www.anatel.gov.br. A previsão é de que a mudança nos telefones públicos de todo o país esteja implantada até o fim de 2016.